Pular daqui. E, ó, tô com dois blocos de inventário. Morri. E os blocos não saíram, tá vendo? para vocês a como tá jogando Minecraft com desligados no caso o criptor e inventor e com as conquistas ligado bom você que não sabe no Minecraft Bedrock Edition ou Pocket Edition eu vou falar Bedrock é, quando você vai criar um mundo você tem uh, duas opções um é criar um mundo com conquistas ou seja se tem criptor e inventor e você morre perde os itens mas as conquistas continuam ou dois ativar o criptor inventor e não perder os itens mas perder as conquistas não é não é cheio de conquistas e no Minecraft véio, é Java se eu não me engano você tem uma opção que você consegue colocar o criptor inventor com as conquistas ligadas é uma coisa que no Red Rock podia atualizar porém não atualiza e eu vou ensinar hoje a vocês como está fazendo isso sem nenhum mod beleza só com o um aplicativo que vai estar na descrição A primeira coisa que você vai precisar fazer mano É criar um mundo Um novo mundo, porque se você já tem um mundo eu Acho que não funciona Mas assim, quer dizer, se ele não tiver com Um chique ligado o foi assim embora. bom, primeira coisa Você criar um mundo, sem nenhum chique, Qual qualquer é o que você quiser, menos chique. Aí você espera essa, é, Carregar lá o mundo Criar depois você vai pro menu e volta para salvar e sair Aí depois disso você já entra no aplicativo aqui que eu deixei na descrição Você vem aqui no, no... vai aparecer aqui o nome do mundo Aqui tem todos os meus mundos aqui, tem até a data que eu entrei E aqui mano, você clica aqui nessa setinha aqui Aí beleza, ele vai estar tá vindo aqui pro lado, ó Aqui ó, você puxa aqui pro lado aqui, ó vai aparecer aqui essas opções NBT do mapa, NBT do multiplayer, singleplayer, coisas assim, tem até como você vê aqui coisas que não seria proibido, como por exemplo minério. Mas eu não, Eu venho aqui em World NBT. Eu li SBT, não sei porquê. Mas bom, aqui mano, você pode ver que tem várias opções, só que você vai tentar achar aqui uma opção que eu já vou falar o nome Pera aí O nome dela é Kiptoor Inventor Aqui Kiptoor Inventor Você pode ver que tá no zero, Que seria desativado Então você apaga e coloca um. 1 Aí beleza, depois disso é só você sair mano. E pronto, é literalmente isso Você só vem aqui nessa opção que salvar véio. Pronto Tá ligado, já tá feito seu bagulho aqui ó. Já salvei, pera aí Bom, já tá salvo. Agora eu posso sair aqui, ó. Eu vou voltar lá só para ver se salvou né? Deixa eu ver. NBT. Aqui, aqui salvou, beleza. Você pode ver aqui, mano. Que salvou. E eu e agora eu vou entrar lá no mundo. Vou pegar alguns vídeos e vou morrer com vocês. Verem. Tô aqui entrando no mundo, mano. Enquanto isso, eu queria pedir aí o seu apoio por seu like, beleza? Eu não tô mais jogo. Eu acho que eu nunca peço meta de like, mas. Se esse vídeo, é, não, bora ver se esse vídeo pega 20 likes, se coloca 20 likes, é, eu acho que baixo. do jeito que esses vídeos tutorial pega muita resolução, acho que isso vai, vai, vai bater essa nota, beleza? Ah, inclusive, se inscreva, mano, no canal, velho. porque tá com quase 1k um no momento, tão gravando. só falta 17, provavelmente no vídeo aí vai dar falta 1 12, 15, se puder até bater, eu, quem sabe É, se bater, você é legal Enfim, né, galera Ajuda aí, nós, pra nós bater essa meta E é nóis Beleza, entrei aqui no mundo, mano E agora a gente vai fazer o seguinte Vou pegar aqui alguns blocos de madeira Primeiramente, né que pegar aqui rapidão Só pra mostrar, pra uma... ah, provar pra você Pega aqui duas madeirinhas Tem uns mapas que bugam não sei porque Eu não sei se o meu vai bugar também mas testa aí seu se bugar. Se bugar, a culpa é a minha. A culpa é do da aplicativo. daqui. E, ó, tô com dois blocos de inventário. Morri. E os blocos não saíram, tá vendo? Os blocos ainda estão aqui. E, ó, nem deu nem deu poste. Bora ver aqui se os cheitos tão ligados. Vou pular pra vocês E você pode ver, mano? Que... Ok, os cheats desativados, mas ali ó, o manter inventário tá ligado porque a gente ligou lá no aplicativo. Só que o cheat tá desligado. Aí aqui ó, no perfil em conquista é vai estar tá funcionando. No caso é porque minhas conquistas estão é, quase tudo desbloqueado é Então praticamente não tem mais quase nenhuma conquista para me fazer assim que seja fácil. Mas mesmo assim galera, faz aí no seu, faz seu subscribe aí. Muito obrigado. E por favor, deixa o like se funcionou. Se funcionou, deixa o like. Se não funcionou, você não dá de like, beleza? Você comenta aí que eu posso estar tá achando uma solução pro seu problema. E agora sim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, mano. Muito obrigado, bora bater um K aí, velho. Bora bater um K logo aí. Quem sabe você... para nós ganhar nossa aba comunidade aí, que eu tô ansioso para ganhar isso. Finalmente eu vou poder avisar meus filhos quando não tem vídeo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Falou e é nóis.